África te bancou. Oi, África te assim. I'm going to the house, I'm going na the house, I'm going societal <Sukas> lebra tato do africa societal <Sukas> lebra batatu do africa sosse senhor ndentro vai ndentro meu vai te ndentro vai ndentro meu vai te até no nosso click through the of our attention click through the visible scriptures the la the Oi, amante a música, me toca o meu coração, esta linda música, eu sinto o meu coração, o meu pobre coração, me toca o meu coração, aí eu me a música, E toca o meu coração. Assim ah, que música cruza, assim ah, que música cruza. De mares, barulho de turval, barulho de vento que daquebura montanhas, e a de Maria se que for um tavanamato, cantiga de gato se que homem tem talenar, merenda remenda lia, assim que música tu. antes de uma melodia uma a música. Sabe, vai cansar, Virar de musicante Sabe, mãe, de musica, de sabe, mãe e Está cruzando a dor Vai ainda Depois de ver Ali cai na mim Música de ação é Minha alma vai estar Música de ação é Minha alma vai estar Ah, sim, que música de é Ah, sim Olá, para você. E vou mandar, não me nasce para você. aí, me para você. para você. para e o cessário, nomenagem para parvo, cesárea de carro, yeah. nomenagem e parvo, nomenagem e parvo, nomenagem nomenagem e parvo, nomenagem e nomenagem e parvo, nomenagem e e o é livro lhe que o Nadim fazia e fazia que esse propósito. Primeiro ele lança-se a cabeça de desafio de partilhar essa experiência com mais novos, com mais grandes também e um exercício que só alguém que está comprometido, completamente comprometido, não só com essa cabeça, mas sobretudo com outros que está decidindo decidir fazer desafio. Então, o manga a gente está colocando a questão, tem livro que não tem de que porque é como a é descrever de na crioula e é escrever, por exemplo, na portuguesa. Se o seu objetivo é para a venda, falar, não falar de Anabisao que não apresenta livro, Antes tem de escrever para o mandarim. É o que é eu falo a falar fala para chinês. Se encontra dinheiro, o que é E, precisamente, ele que está valor desse exercício que ele faz. E que é dinheiro? Claro, se gente compra o livro, e terá o próprio livro, paga a cabeça para beber massa outro livro. Ele que precisa de que dinheiro. Graças a Deus. Para se funçar. E Entre parênteses, Nadine e um jovem comigo uma grande. Uh, não pude falar. Prazer. Um grande prazer de na Guiné. A maioria é né? um conselho pequeninho, uma mesa de Guiné. Ele é pediu um ano depois de um conselho. Vem uma pessoa se referência através de um cunhado que é Artur Silva. <coughs> e então, uh, um conselho na nossa profissional. A mim, como diretor nacional da SOS Kinderhoff é Internacional da Guiné-Bissau, ele ainda trabalhando na EcoBank e um dos gestores de não conta Naquela altura, eu não 30 e tal contas na EcoBank, como maior organização social que opera na Guiné. Então, como funciona? Como funciona? Como papel? Então, eu a cara de Daniel, né? o filho de Daniel na Alemanha. Olá! Ok. Então esse papé também é alguém que não há dança de no... não há um dos anos, de no juventude, não consigo ter uma amizade. Entende? Não é esse assim, mesmo com uma cara de copadeiro. Opa! Vou falar um bom pronto. Esse é que de cor da batata de Guiné. É assim, <risos> com outro outro colar de maneira. Então, de forma que esses é todos e elementos, que é próprio próprio, né, naquele um exercício profissional, eu tenho é na Paris. Não sei, trabalho na ecobanco, nem em Catarda, ser do diretor de ecobanco na Santo Mê, nem em agora na Moçambique. Um menino que eu pari nas 79. Que tempo? Não, não, não, <risos> é. já, eu, pari, não morava aí. eu já pari, não vai, vai na bolsa, a Camisei na guinei nas 78. Não fazia certo nas 36, não dava lá um ano. Nas 78, com 18 anos, não vai, não tudo. Ele fica ir atrás. Mas que tem uma coisa mais bonita que hoje em dia, hoje eu recebi um convite através de Emílio. Emílio fala um caisita, porque não vai dar referência de um menino que escreveu um livro que fazia o percurso de experiência. E se uma nós, nós está na área social de ajuda aos jovens, de ajuda jovens queria ser projeto de vida. De vida, não fala não. Também está listo, semana que o espanhol está a falar, para fazer a apresentação desse livro, não é fácil, na guiné. Bom, é yes. só o título de introdução. Mas o livro agora, com certeza, nós tudo gostamos, não me que está no O Que é tá queita papia dele? Esse livro tá ita sobretudo na 80 capítulos curto, claro e conciso. É quando estou tá falando falando a visão de meninos mais jovens do que nós, do que mais grandes. Quando o Muito vai poder transmitir esse filho melhor, a dança de vida, desafios, tem como é que tem o Frente mundo. Tem como é que cabeça para o frente ao mundo? Esse livro está para perder. E tem a capítulo, ele está a pior religião, e está a perguntar um bocado político. Mas ele começou a mostrar não? uma percepção do mundo do ponto de vista filosófico, teórico-filosófico. Científico e, sobretudo, matemático. O que de o desafio é, Para quem olha, se si visão de mundo. Portanto, uma nocibe, a nossa vida não está a nossa ambiente social não está pedindo, a nossa é uma soma de valores ou potencialidade biológica, sensação, percepção, memória, pensamento, não tem estrutura, anatomia, fisiologia de nosso corpo, de ponto de vista, mas somar outro componente social. E agora que nós temos uma sociedade, nós está aprendendo coisas que não grandes, que está com a educação na casa, e vai ter na escola, e vai no grupo de nossa idade, e vai na sociedade. E não está aprendendo manga de coisas na vida, no percurso de nova vida. Uma manga de coisas que nós está aprendendo outros bom, outros de mau. E suma que no percurso de nova vida, nós temos manga de tipo de pedras que não está topada. Pão na pedra, não cai, não levanta. Outros está caído e tá dito lá, é a culpa da pedra. Quem é como a pedra está nesse caminho. E outros, de uma forma inteligente, estão tá abraçando aqui a pedra e estão tá falando não, nunca tomando cuidado com a pedra. Mas uma intensa, uma boa manga dele na né, minha caminha. Gostei, na aprendi com o bo. Eles são com a budão, mas é, com o livro batendo, como puder, livrar aqui outros, andar, tá parado, aqui outros. para a pedra. Chega a barra, está falando com a pedra. Nesse sentido, como homem está medido. Não para quantas vezes que cai na chão, mas depois de cair. Quantas vezes ele consegue erguer e continuar a ser caminhada? Porque tem é claro se foco, se objetivo na vida. Este é livro dá papel dele também. É livro e, sobretudo, é uma bíblia, se não me chamar, entre aspas. É uma bíblia e é um guia para alguém vencer na vida, para enfrentar o mundo. Como eu disse, nós como seres humanos, nós não podemos assimilar valores. Tem valores socialmente positivos e tem outros valores que negativos. Mas não tem que saber. Se o Marquerio está falando, eu e ele, para tirar a gordura, o que é que a vai botar? O que é vai botar? O que é que O que é que vai botar Portanto, não tem que ter a capacidade, de cujo e para cujo eu tenho que se decidir na vida. É livre da papia de desculpas. É livre da papia de uma coisa que é muito importante. Em outros capítulos, é então, de uma coisa que é muito importante. Que é cedo. A mãe não tem que aprender boa com a asa. Ou seja, não tem que tomar em atenção com a eu Não tem perder tempo de sinta culpa no papéis de que é, que é cedo o equilíbrio fascina, o que fascino, não compra na cabeça com outros, não. E esse, eu cheguei no papel dela, não havia é leu outras passagens desse livro, e mostra claramente como, e tem manga de tipo de mundo, se cada, a nós, cada quinta que esse mundo na cabeça, a minha mão dorme, e soma de que eu aprendi, como assimilar, como põe na minha cabeça, para determinar o meu pensamento, e ora como pensa, Então da conta de sentir, porque o pensamento, ele é que fala como pensamento, então ele triunha o tri no pensamento. E o papel de história de vida é em sete etapas, não é antiga lá também para mostrar isso. Portanto, o que é no papel que eu que aprender? Boa quando asa, explicar quando eu tenho que, é por passar tempo na culpa no papel, não pensa que é que eles é fácil. Nem sinta falar na é sociedade que tem nem, nem solução, que sentir o pessimista de encarar a vida. Cada dificuldade e é uma oportunidade. Se eu passar dificuldade, vou transformá-la em oportunidade, eu a estratégia dos objetivos, pensa direito a uma eu vou decidir. E eu, eu perder o foco. Se eu uma cair, mas se eu não cair, depois entrar em tempo. Estou contigo aí com é a minha cunabai. Essa lição que transmite gente através de mangas de capítulos que hora que o Ginti bem-penei lê, é na coroial começar muito mais deteriorada. Essa curiosidade, de vale a É fundamental curiosidade. Portanto, hora que não falo, não asa e me se falano como nem cacho próprio que que está nesse e está chegando um dia, e boa. hora que começa boi, está e está lá, e está só, cheiro de maré na e está que está está então nós também nós ficamos na ator chora chora, lamentações Não o papé cada ano o papé traz a vida. é tenho sentido estímulo a compor coisas a procurar seguir portanto estudo lhe temática de narrativas que está livro portanto incentivo e um guia e tem 80 capítulos, 356 páginas, um trabalho assim. E... Mas uma maneira que eu falava, também se sabia de que, que é que livro do de a dele. Esse, mais ou menos, em termos de vorasteiro como é ela fala. Né? E esse que é o de. da E o papel de religião. E tem um capítulo que está tem a ver com a cultura, com a identidade. E o papel de política. E questionar uma manga de situações e, e dar mais ou menos a partir dessa experiência, o que é que ele vive. Esse é um aporte grande no projeto de vida individual de cada um só, de nós. E depois, se aporte, se contribuição, naquele projeto de vida, cada um não atrasa. Ele conta com uma, uma nota fala na crioula. Na crioula fala sempre, mas se utilizar alguns provérbios ali na crioula. Outros em crioula fundo, mas não no papel de crioula. Eu queria a falar que esse caminho de viagem longe, é longe do Cabo de sol de da Holanda. Ou seja, se o projeto de construção de uma vida, de ter um futuro amanhã, de ter um sucesso. Então, quanto mais cedo eu conseguir a independência, eu vou a construir e melhor. Tanto assim que está a papel, num capítulo que eu a falar, ano de engajamento. E por lhe falei 22 anos, mas por porque se 16, 17, 18, mas 22 anos que que desculpa no máximo Para procurar o caminho Para que você seja feliz na Para você seja feliz na vida Para você na vida Para você construir o futuro E o crioula falou assim com o Se de sua É E que mundo Se se também E o Que cozinha de que é esse, que não tem. o que o meu não que o o que o que não que o não minta para ele trabalhando para as Nações Unidas muito novo ali Dora foi essa tratar entre parentes um grande profissional sumiu a conta da dieta que tem tempo me resolvo computador que tempo é menos dois não se vê na vida não está escrevendo tudo na máquina Dora e tem um estudo um caso Dora se não lembrar fazer para as Nações Unidas de 184 páginas como consultor sobre dimensão custo e eficiência da função pública na Guiné-Bissau Ele está batiba e depois se tapper de telefone e na papel na telefone e depois marca na tarr tarr tarr tarr tarr tarr tarr tarr tarr tarr ou te pensa como ele brinca quem gona fugir aqui nem cama jobe assim e na lá e na fazer o que tempo tu mata batido grande profissional a você um dia na função pública não vai ter nenhum grandes profissionais infelizmente a nós que na naíne não podemos ter contato mas um dia tudo quentes miste parce ninguém está miste cedo a mim miste para estar fazendo discurso um papel sumanino a mim miste para estar biste para passar gintoes, Bernard Maninga, gintoes de referência na sociedade, de políticos, que as coisas vão vendo gosta de ter copia, porque nada está a bonito, porque o outro tem a ser feio, porque tudo ginto é biste para si, maninga ginto é biste cedo, que quando cedo é quando criou falá, na alí cabale, se si na alí na alí o arnés grupo pro cultura de chácara que cabo cedo próprio, o da passa na copa que na e, o outro na fase, e cabo o pensamento o passa determinado não do exercício Pessoal, de tipo bovida, vida que eu não faço? Se não, uma cópia de como a cultura outro está fazendo. Mas como a cultura outro está fazendo agora? Arneiro é Porque eu posso adaptar dentro do outro. Eu tenho que fica é na metade, na cópia. Essa tem sido a minha personalidade. Falei na Guiné, vou estar desculpando, mas eu não vou colocar aos na da Guiné-Bissau, se não entra na política. A política passa até a consumir o negócio, quase 90% de vida. E desgastante, estressante. Mas dito que eu tenho. Letras de música e política. Rede social. Não, Guiné-Bissau está apanhando assim. O toco está muito virado, agora escutando para a expressão. A nossa não, não está transformada em guiné Política Política de tudo Gosta de tudo gente política. Labrador e é político. Guarda e é político. Segurança e é político. Monteador e é político. Engenheiro e é político. Tudo gente é político gosta. É quando tem um poema que eu escrevi política da Amboleia, entre Solmanse. Na política, se eu dá mulher, eu não vou arrepender. Metade para mim, metade para mim. Eu estou com bocaça antes do De sangue, está na costa do povo, para rola. Na política, eu tenho paciência, eu dá amor. Porque política, eu gosto de jovens, tudo que se faço carreira. Nessa vez, eu senti a lançar concurso. Jovens, que trabalho muito pouco. Para concorrer, para mostrar capacidade, não. Tudo que eu não sonhei ser o diretor geral tudo que eu não sonhei ser o ministro. Ninguém que eu esse percurso profissional. Outros foram na boa escola. que disse ali centrado, coisa de nada Entra naquele via. Tudo que a que na casa, André Solman, a tem na casa com a piscina. E que importa? Os é? princípios que tem, valores que tem. Nem que se fizesse, não é na cobada mal na televisão, a gente tem que o é dedo. Para ele é ele é macho. A gente tem que parar caro ali, bruta, bomba, caro, sei como O é? que a gente ganha que a gente vai fazer aquilo lá. Mas tudo que a gente aprecia. A boca a gente ganha. Tu tem valor grande, quadra, etc. O bem a pé, a boca a gente ganha legal. Porque aquilo aqui, valores, gosto, que valores gostam, a gente tem que se cultivar. Não tem que chamar a atenção no livro. Não tem que ter no princípios, no valores. A nós próprios que temos que criar uma luta para ele. Que valores, que a gente socialmente positivo. Não tem que o perdão um desempenhar um papel fundamental. É o que está na personalidade. Se bipurgando. E o papel dele? Entre ama, odiar e ter o perdão na metade. Agora que alguém fazia um cussar, por porque agora com o canapurra, e agora com o se como uma, uma cataloga que cabeça ser o ser perfeito, em Catayara. Mas quem é Catayara? lá riva que está. A minha casa está na riva, ou ali embaixo de onde está, porque tem outros de terraça, mas a atrasou até a pina, não conseguem trabalhar e onde está. Olha. Outros de jovens lá riva. A minha casa não é isso, eu na falo, está na todo lado. Cada quinta fica aqui sem crença. Então, resumindo e concluindo, naquilo. Tudo que me ensina, como foi a coisa na Bissau, na apresentação de livro, tudo que me ensina a glória, mas ninguém quer me estimular. Agora, para a glória, eu tenho que morrer primeiro. Ou seja, tudo que me felicidade, está sábio na vida, tem se tudo, sem sacrificar. Esse gosto está para se dividir. Eu, eu desculparei um, um paralelismo, uma analogia, utilizando a situação que eu não vive, mas não sei nem se não tem, que, eu, que eu não vive, que é não é realidade. É não realidade. Então, ele chama a atenção nisso. Então, ele fala livro como, nesse livro de abre o mundo, não bem conta que não aprende, que não abertura para o mundo. Para tudo que tem vontade de descobrir, que é, que é cedo na verdade. E também, para eles, vontade de cedo, que é cedo no fundo deles, com força de largura de seu pensamento. E falar, manga de situação está acontecendo no mundo, que nunca está controlado e nem nunca pude controlar. Mas se não pude cuide, como não lida com aquilo? E como, mas, mas não pude cuide, como não lida com aquilo? E como que não toca também tambem. decisão ter torna, que não toma na vida e valem. Todas as que não toma e valem. Para mais que cada, não ter sempre alguma lição para aprender com ela. E falar como na si maneira de olhar também, eu olho Abertura para o mundo significa uma luta permanente para buscar melhoria. Melhoria na vida e para o futuro com sucesso. E luta contra lamentações. Pabia tudo que existe no mundo. Ou até aquilo que existe ainda e possível criar e de conseguir. Nadine fala como esse livro tem conhecimentos que você tá gostava de ter nas nobreças com 14 anos de idade. Se você conseguir ter, você pode ter luz para o que guinenses. É muito fácil para ver como o mundo nascer do melhor do que, que ele e pensa. Se encontrar todos os guinenses no mundo ser melhor do que ele. Portanto, o objetivo do livro é para servir de um guia para todos os guinenses, novos ou grandes, para armá-los com conhecimentos, para poder enfrentar melhor esse mundo, para poder pensar melhor, prever, antecipar, atuar e tomar melhor decisão na vida, na caminho de sua vida e na construção do seu futuro. Nadim fala ainda como a... cada um detesto e um prenda de pensamento que nada para tudo que com tudo se amor e se melhores sentimentos. Se importar com a sua idade ou com o que você pensa, eu só ajudo com a informação, que pode melhorar a vida de cada um de nós, para ajudar a não aumentar, e melhoria no pensamento, reflexão, conhecimento. E para não chegar mais perto de felicidade com o poder simplificado, se você aquilo que o cedo, que o e age para busca aquilo que o no misto cedo. Hoje eu capítulos desse livro na começada e questiona a começada do mundo, num sentido mais filosófico e prático também. E falar com uma, onde é que não começa? e só uma fonte que tem na manga de fontes, com o que está acabando, o que está sustento a onde está na baileira, onde está na cabanela. Assim, no se consiga com E só uma possibilidade que não se consiga com todos outros. E não tomar, se é melhor alicerce ou não se compre. E não no futuro com aquilo que fica que está fazendo sempre o aquilo primeiro que se consiga. Essa é uma abordagem filosófica. Esta serve para um TPC para, para fazer uma dissertação. Portanto, esse mais ou menos e que não me de Nadim está abordar grosso modo, nesse livro, além de papel também de religião, de papel de política e de outros, que é bom. O que é que ele falou? Que esgota. 350 páginas, 80 capítulos, na 15 minutos de intervenção. A intervenção é um rasteiro, como eu fazia, Não criou o papel todo dia, não acabei não criou o fundo. Manga é a palavra que não utilizo em português porque criou o que existe. Em português, já está comprovado cientificamente. Se não vem o papo criou de cachê ou de caulê, não tem nada que não tem. Portanto, não é o papo criou o corrente. Porque a língua própria está desenvolvida de acordo com os falantes que se desenvolvem no mundo. Há um dia, Angolano, angolanos não metem boé, não meninos não metem mestre e te mal. Que é para falar mais do que ótimo, mais do que excelente. Portanto, a língua está desenvolvida consoante que desenvolve. desenvolvem. Em vez de falar como é que é uma criança, eles falam também, é uma criança filmada. Hoje é dia, arte de utilizar a língua. Não é rico, não é crioulo uma língua, aliás não é um papel de um livro que escreveu, que tem um conteúdo matemático, científico, filosófico e tudo, e literário também. Mas não é um papel de crioulo que não nasce é assim de tudo, não entende? Não pode abordar termos, sujeitos de caráter científico, de faculdade, tese e tem tudo indumentária, indumentário, a lembrança da palavra português, de tudo um, um falhamento que o crioulo está a falar, com qualquer língua no mundo tem. E é isso que o mundo não consegue escrever na crioulo como desafio. Para promover a língua um dia, no crioulo, e não escrevi. talvez esteja muito diante. A mim é membro da comissão institucionaliza institucionalizar crioulo na Guiné. Uma forma, instituto, de crioulo, mas coisa que nós vamos chamar o Instituto de Línguas Nacionais e por dentro do departamento de mandinga, departamento de fula, departamento mandiaco, no departamento balanta, no departamento de crioulo. Mas crioulo, ele que não nasceu, ele que não de tapado. Cada pô de tapado é um língua que não tem e balanta e é pepeiro. Aquilo aqui, friquilhas de tapado. Mas, que nasceu, com tamara, que pô, tudo sim. e firma, nem que o vento não fazia peca, cai. e crioulo. Fula tapa tá feia crioulo mas não estava para o crioulo, tudo que estava para o crioulo. E não crioulo, o tempo, não fala Deus obrigado. Não parentes de Angola, não parentes de Moçambique, é estão conseguindo firmar um língua nacional com uma unidade etnia. A nossa, Cabo Verde, embocado Mocado, o Santo Médio, o Foro. E não aconteceu. Olof tem, o Senegalês tem o Olof. Serer, Yola, não se vê que estava para o Olof. Gose, é na avança de apagiosetas é que Que é como a Etiópia tem a Marico. Tenho também etiopians, estas que na América. Se literatura na fabular na América, não tem sua que está desenvolvido. Não tem não é complexa papel na Algum dia na português. De na português Primeira palavra bonita na que o ye ye ye que é Galinha balanta furou o O que Que é português. E que não é o primeiro litro é de uma crioula que, é que não é se assim sente complexo no papel é língua. Não há é pista de língua de conhecimento. Mas não larga é a língua. Porque a língua, nossa, é que está pronto não entra no mundo. de essência entra é no um mundo de globalização. Mas não adianta eles junto. Não junto. Portanto, para terminar, é o os amigos, de... se vou permitir, uns um, três, quatro minutos, para lá fecho des minha intervenção como apresentadora, portanto, de livro que eu tenho um grande prazer de fazer, assim. claro, suma tudo o ser humano, a nós não tenei, nós um ser imperfeito, é com a nota pura. Agora que o Kana, por cometer na cabeça que uma o é aratão, porque se o o cara exige outro purão. Então, sabe o estilo de que você ser imperfeito? Para mais raiva que o tenha, em mãos, gelo na coração, só é que ele está falando. Por nascido, não cabia da manhã. Não está falando para a Bia de Pabia. Que para a Bia de Pabia é porque para a Bia está a mim, um, por a mim. Mistio, nota ou, ou, mistio, facinam, mas a mim, um ser errante. Sumatura o ser. Então, para a Bia, aquilo não utiliza por não como no chave na ligação na vida. É o que o fala ali. Portanto, para terminar, não mistio terminar na intervenção para falar com uma suma aqui cedo. Maturidade do pecador e soma de experiência na luta de vida. Summa ser humano que não cedo. Nós passando para a manga de etapa de desenvolvimento desde meninésia, adolescente, juventude e até na beleza. Nesse processo, elemento biológico e sociocultural, se uma constituição de um organismo, com meio que é, nós vive nele, está de acompanhar e está determinar a forma de olhar o mundo e de agir no mundo. não forma de manifestar a maneira não está o mundo, que nós estamos mundo, está de seu, E o resultado de tudo um aprendizado ou assimilação de coisas. Que não nada, que não aprendi. E também de coisas que não sei na nossa própria cabeça. A nós tudo, não me se sabe a nossa história, não é a história de cada um de nós, está começando nela. A nós tudo, não me se diz alguma herança para marcar uma passagem nesse planeta. Tudo geração tem essa história e tudo tem a maneira que está começando na vida. Para pecador, é pecador e um agente de transformação e de mudança. Para é cedo, primeiro está pecador um ser humano na plenitude de sua existência. O conflito entre gerações está marcado sempre por uma luta entre espaço e tempo o de desenvolvimento de pecadores. E uma luta constante de seta que nega aceitação e negação, valores destas de na vida, de seta que nega princípios, normas de conduta, etc., com marca a identidade de cada geração. Essa é uma luta de contrários com o limite da aceitação quase besta e mas na vida o pecador está enfrentando o mundo e está criando esse mundo de si próprio, na sua si maneira de pensar e de fazer, ou de agir. E que importa o que tudo o que o fazia, ou ele é se de fazer, antes de nós. E que importa que a nós próprios não fazia ontem. Mas sim importa o que é que nós não fazia, de que o que o Quintes fazia ontem. O que é que nós não fazia, de que a nós não fazia ontem. Essa palavra não é pistola de Nadine. Assim que pega, boia abordagem filosófica, literária. Porque ele botou a manga de figura de estilo, botou prionasmos, a botou já, uh, metáforas. Entende? Tudo está ali dentro. Que ele é. Mas existe em outra língua. Uma abordagem filosófica, entende? No e no tempo de existência do ser humano, e de próprio desenvolvimento e integração social do ser humano. E quem portou desafio, que não vai que é na vida. Essa é a palavra. Ali. O único que comporta é que e é como não bater o que, que desafio. Seguir o nosso sucesso está na maneira que nós abrimos para o mundo e nos objetivos que nós traçamos e como nós lutamos para alcançar os objetivos na vida. Essa luta está marcada também para mudanças obrigatórias de forma de pensar, de comportar e suma também do mundo, de ser atores que o ser, gente que vivem no mesmo espaço e tempo que nós podemos chamar também de sociedade. Para ti, ainda não me se fala como seguir o nosso sucesso está na maneira que nós abrimos para o mundo e nos objetivos que nós traçamos. Não tem que ter coragem, ter capacidade de pôr dar. Nadinho que falece. Tem esperança e um forma de pensamento que está libertando de de na própria consciência. Amor, perdão, com gratidão, está permitido não liga com a essência. Com cedo, aquilo que no cedo de verdade. Esta é palavra do no livro. Assim, ora que não liga com a essência, não está percebido como há. A nós que está criando na realidade. Tudo que criamos está criamos dentro da nossa cabeça para depois se materializar no mundo. Se assim que cedo não podemos criar tudo que é economista, se importa de onde é que não é é. podemos criar. verdade liberdade, liberdade está no nosso pensamento. E tudo que, é, que é capaz de pensar, imaginar ou não sonhar, não pode criar no mundo. Nós vivemos vivendo numa sociedade onde a é necessidade de que o material cercado quase completamente cercado quase completamente. Esta suma, o único que não precisa dele para viver é os materiais. Que a nós não está por gosto, para bom carro, bom casa, não está esquecido os componentes que é, estão que é material. Suma fé. Cale a que eu vou jogar, fala Deus, tenha paciência, burro em fé, para me dedicar a minha vida a fazer bem, burro em fé, para me perante boa, para me dedicar a boa, com bom ação, burro em fé. Não, nós estamos para Deus dar no poder, para nós ter na saúde, para nós ter dinheiro. Quando tem a casa, quando diz a no filho com bom casa, quando diz a no filho, só por causa material. Embora hoje em dia, na sociedade guinense, na sociedade guinense, só é como falava, tudo pecador me estimou, mas ninguém quer me a glória. Tudo no... me estimou a glória. É? Tudo me estimou a glória. Ah, para não se para cima, <risos> então, tudo gente estimou a glória. Tudo me a glória. de servo assim, tudo me estimou com servo para sacrificar. Sim, pera amanhã. E ao contrário, leituras que me estimam a glória. Se morrer primeiro, não tem que estar consciente de um cuzacumã sacrifício, que aqui é fundamental, aquilo é aqui resulta. que resultar. E cá tem cuzacumã, ou a hora que nós tomamos o um diploma, nosso que formamos, que está ali, que passa de apalá. Ou a hora que realizamos um trabalho, o contente bem olha que é o resultado na vida. Ou a hora que pega a boca nuda, que deu, está dizendo assim: canto o dia que eu quero dormir. Que queima que eu quero, porque ele é o resultado de boca lura. Se eu compro casa, se eu amei que -cum casa, de nada de 2000. Minha balsa são dois mil anos. com cinco créditos na banca. Ora, ganha a casa no alto bandinho. A linha filho, lanta falada. Você é boss. não Nota senti realizado. Mas ainda vale, então vale. Um boi vai ganhar a casa e a claro. calor. <risos> Nem me diara -tá para casa caçal próprio. Ora, vou compra estante, ele compra prato, copos e puila. Vou comprar sofá e compra mesa. Dia que o copo cai e quebra. É, a minha agora custa Minha o que Porque se calou. Mas o a versa Se hora que homem minha pui porque tem que homens. O que homens que diz pensar e a colar e tipo que que mulheres cachuã, mas está segundo que para terminar. Não me se fala bosco, mas a nós não tem que consciente de como cada um de nós tem uma missão na vida. Com cedo, de pá, caminho que vou andar na vida e para vou andar com o próprio pé que caminho e por mangar manga covas. Vou pôr na jaga jagas. pôr de fio de pé na caminhada. Mas se me são como a fala, de baguera e que a massa deve dividir depois de lá. De de Portanto, o futuro bonito é o sombra de descanso da manhã. Além de acreditar com uma felicidade e sucesso na vida, e um caminho que uma manga de pedras. Isso é um casamento. Um casamento. Quando você entra no casamento, você vê como é que tem um puto de mel é e é um puto de ferro. Hoje, um dia, você está bem com o marido. O marido está bem com esse menino. Mas tem um dia, nem língua que eu não entendo, eu moro Pude por o papel que dia. Mas eu tenho que lutar. Vez que eu vou por e macho. De que vez que eu vou por papel. Tudo que é conhecido difícil. Tudo socuro que não tem no está chegando agora com o sol da Portanto, muito obrigado de me cifrar nele. É. Ah, realmente, vou começar. E é muito difícil para depois de Nelson. E é mais difícil para depois de Nelson e Emílio ao mesmo tempo. E vou poder imaginar como é difícil para mim para criar momento. Mas, pensar como essencial de livro, ah, Nelson poderia ler e Emílio também poderia ler algumas partes do livro. Ah, primeiro, na Gárgia, se postulou ou presença para mim, muito importante a maneira de vocês. É e teria mostrado um, um, um trabalho, certamente, aqui na uh, vocês E, isso é uma maneira como fala sempre, e, e dependendo da de forma como eu caminho toda a vida, em todo o mundo, a mim está acreditando que o mundo está sendo melhor, só que não tenha temperaturas melhor. E a mim, ah, na vida, na contribuição, tem que ser, não para nós não ser o melhor, mas para você ser o melhor. Porque se não pensa bem, tem quanto mais melhores melhor seguinte que não tem no mundo, melhor o mundo não E que vale pena no ser o melhor a você. Mas sim, vale pena o tudo no ser o melhor. de é uma maneira é o irmã da Bossa está falando. E que são um Sansão punilha para palha, a nós, a nosso tudo punilha para nós. E agora que o nosso tudo não vale, o mundo acaba a ser o melhor para nós. E depois de avaliar centro cultural de Cabo Verde, foi a oportunidade que dão de, de não fazer a apresentação desse livro. E para falar com uma para nós é muito importante fazer o centro cultural de Cabo Verde, sim para papel de nossa história, sim papel a história, de nós donas, que talvez é, Guiné-Bissau e Cabo Verde é um momento, pensa que a nossa valentura e o um som. E independência que separaram, mas antes de independência, a nossa. Eu pedi que a uma a mãe de Cada assim. E um o povo, o mais próximo Isso é uma possibilidade da nossa apresentação de E não só ver o Papai também família sangue é muito importante. A independência de guiné Cabo Verde, e na guiné o um pouco. E para minha que lá a com Maria como realmente é esse o máximo momento de unidade e de união entre Guiné-Bissau e Cabo Verde, que é muito importante. Por isso, muito obrigado à Centro Cultural de Cabo Verde por essa oportunidade que é dada apresentação desse vídeo. O discurso da Nagá, da família, de João forma geral, e para todo o apoio que é eu escrever livro e isso é uma maneira que o Nelson explica muito bem. É livro que foi resultado de um trabalho muito grande, muito difícil, mas um fazer com grande vontade. e fazer, sobretudo, porque desde o início não teve apoio da minha família, qualquer aquele E, sobretudo, quando eu o momento de tomar uma decisão mais difícil uma das decisões mais difíceis de tomar na minha vida não teve apoio da minha família, que de falar a mim, de comer na minha vida de forma que a mim pensa como é ainda ser o mais útil não só para mim, mas sim para tudo o mundo. E quando estamos aqui a decisão, a sua maneira que Nelson explica, na minha carreira, depois a a ponto onde a na minha carreira, me sinto como realmente a a necessidade de crescer mais, de ser o mais útil sobretudo de partilhar com tudo, vive. experiência que a mim teve na minha carreira, para poder viver deles de comitê-los que a comitê na minha caminhada, de contigo onde a Mas, mas que aquilo, no livro, a que Genta Misti", e para fazer seguinte, percebi como ah, Realmente, no todo é mundo, maneira que nós não é conseguimos, e que não maneira que seja. Porque na realidade, tem equilíbrio, e tem forças no mundo, e cada quem tem as intenções e desejos que tem no mundo. Mas o mundo que não está bem vivendo, bem ser de equilíbrio, de que forças, de quem que na luta, cada quem tem a visão do mundo. E cada vez que a gente luta para o mundo que não gosta dela, automaticamente, nós está vivendo o mundo que outros gostariam. E que não papel de a gente tudo, não de seguir gente, só para vir no livro de seguir eles, mas sim de ter a nossa própria visão do mundo, de saber o que capaz de tanto para lutar para eles. E sobretudo, tanta não luta para quem nunca de tanto para lutar para eles. Para mim, isso é muito importante. E esses ensinamentos que a gente não está, está, está, está passa no livro. E, ensinamentos que não não só a missão mas também com tudo o que interdisciplinar durante a minha caminhada isso é uma maneira como fala o livro tem título e não pensamentos porque é que é um pensamento de missão nem livro está lá o pensamento mas está lá o pensamento da voz tudo tudo gente que a oportunidade de conversa que é de aprender uma palavra uma frase uma ideia né? e não se a de se cabeça dentro do livro e não de as ideias tudo que é ele que é transmitir dentro dele é como a de livro e com a pensamento de missão seguir nos pensamentos de nós, intenta buscar o que está melhor nos pensamentos, para nós poder partilhar a nosso tudo e vai ser realmente algo que pode transformar nós, no vida. Depois de que ela em esse em si, Emílio, uh, Emílio, papia, Emílio papia de mim uh, de um forma muito emotiva, mas a me caiu a palavra para descrever a relação que a mim teve com Emílio. Uh, realmente, a mim conheci o Emílio através de, de... Maio Veríssimo Bandeira. Quando eu falo com o livro que eu escrevi naquele ano, não busca alguém este, para ler o livro, para corrigi-lo ou para discutir ele antes de lançar o livro. Maio apresenta o Emílio. E realmente, fica agradavelmente surpreendido com o Emílio, sem maneira de ser, sem caráter, uh, sem maneira própria de engajar no trabalho. Porque nunca não ganha esse livro, com transcrever, me conta mais ou menos seis ou sete dias antes de Emílio. Nenhum som deles quer ler o livro. Para-bê-lo de para é um livro difícil de ler, para bê escrever é escrevê-lo no interior. Mas, a minha que ela está sempre para uma filosofia que a minha de vida, e a minha garante, né? Nelson Stanley, pensa como é, em aprender, nem né? junto que é. E quem está falando sempre como é? Vida fácil para quem tem que gostar de coisas difíceis e difícil para quem tem que gostar de coisas fáceis. E se contra não tendo dificuldade na vida de ler um livro só para é escrever no é? criouro, isso é significa que nós, mais adiante, não temos dificuldade de aprender manga de conhecimentos que o tem. Logo, mim, conta, não é de milho, é para mim, encontrei um milho para sem desafio e ser o primeiro alguém que lê o livro, de início teve fim. E é que eu podia fala mano? Eu ah, nunca sei que eu vou <risos> Realmente, é o livro. Nunca me fica só na Guiné-Bissau. E nunca me e fica só na crioula. Para ver realmente esse conhecimento que nós não temos. É o livro para ler tudo que eu Não só com os guineses, mas o é conhecimento que eu servir escrever para tudo que Logo, é livro, um como eu não trabalho e não publicar. E não traduzir na manga de língua para poder chegar em todo o canto do mundo. Para ver realmente o é livro e vale bem. E foi o primeiro alguém que olha aquilo e foi primeiro alguém que eu falo e, e muito obrigado para aquilo. Mas para além da parte de, de trabalho de Emílio, e tem outra parte de Emílio que para mim é muito bom, que coração de Emílio. Emílio é um pecador extraordinário, um pecador que tem coração limpo, e um pecador que... Ora, quem não é engaja, na turma que não é engaja, tem que engajar 100%, e também que esse coração, e também que esse cabeça, e também que esse corpo inteiro. E um pegador que tem valores, manga, e valores que dificilmente nós não na nossa sociedade, mas realmente, milho tem carne aqui lá. Para mim, uma das referências que nós temos na nossa geração. E não falei milho, muito obrigado por ser um pegador que seja. E sobretudo, tem um aspecto que é muito importante, que ainda tá falei aqui de sempre. Para o que este se encontra realmente, alguém é consistente, o que se encontra o que está a que está a fazer mesmo. E a mim, olhe que integridade, nem milho, não é o que está a o que está a fazer mesmo. E através daquilo que funda essa família maravilhosa que tem, que tem filhos, e na perícia de Deus, e deles manga de alegria e felicidade, e para continuar sendo a ser um pecador formidável. Muito obrigado. E ah, o papel de, de Nelson, cujo papel é o papel de livro, para mim, Nelson é mais do que apresentador em livro. E alguém com concessão maneira que fala na SOS. E uma das raras figuras que eu não tenho na Guiné-Bissau, que eu não pude falar com ela realmente, e pude servir por exemplo, exemplo não no sentido negativo mas sim no sentido positivo através de valores que te representa através de exemplo que te dá na sua vida dia a dia através de o que, que conquista através desse trabalho esse calor todo que te ganha que ganha Nelson, para mim e que e um apresentador de uma maneira como falar isso manhã pápe pois é uma maneira que não falar e tem a diferença de mais ou menos dois anos que não pápe e, e a nós naquele episódio não temos que ir lá. Aqueles que são amigos de infância, aqueles que de no de no papé, isso é se contradição no papé. E aqui, sentido que a nós, nota tá, tá, tá fratelis. Contra, não cargando Nelson, é trabalho, amigo e <risos> E falando, como realmente, trabalho garante. E se viram é como esse um tio angago, pisado, que não dá. Mas, e que deixa de fazer? E que deixa de ler livro? E que deixa de toma tudo que que pontos mais importantes que está no livro e que acaba de fazer boa apresentação, que fazia de uma forma muito brilhante. Lembra como a, quando eu não fazia uma apresentação na missão, quando gente te ligam para falar, mas, ah, você é que livro e o Nelson não escreveu. Fabiá, eu parei que o livro de uma forma, que da parte si própria, mas é próprio que escreveu naquele livro. Realmente fazia um trabalho brilhante e a minha fala Nelson. Muito obrigado, nunca tenho a palavra suficiente para agradecer para tudo o que é fácil para mim. Mas pensa comigo, é, é fácil só para mim. E fácil para nós tudo, guineense, si e fácil para nós, para vontade de realmente não ler livro. Porque é livro vale a pena não ler, isso é uma maneira que eu não está falar, falar de um amigo e filho. É livro, se você ler de uma parte para a outra, se eu perceber, eu tenho tudo para ter existência feliz, você tem tudo. Para o meu próprio conseguir traçar o caminho na minha vida. Não de copiar outra outra, sou uma maneira que Nelson falou, que é de nada, mas de a mim própria, através do meu pensamento, traçar exatamente o que é que eu me na vida e como é que eu vou E, sobretudo, mais importante, que valores que me acompanham para a Porque, de uma maneira que Nelson falou, que acaba de pena que de a Oscar amanhã para vir um furta de outro. E que aqui o caminho não tem indica nem livro. No livro não tem indica o caminho de uma, os valores de honestidade integridade, transparência, competência e trabalho duro em política. E tem como se minha filha E aspectos que não estão tendo livro. De uma forma uh, muito prática, sobretudo. É como anda, a mim, Não está sentindo um bocado. ora que alguém não fala com a minha livro. E livro filosofia. Realmente, e filosofia. Mas é uma filosofia muito prática. Quando você vai buscar a Lua, ou quando tenta situar a Lua na Sistema Solar, que é quem está contando como mora que está na terra, de noite, que é o rosto lá de baixo e toda a lua. É assim que está tratando a filosofia. de forma muito prática e mesmo exemplos estão no livro, exemplos muito práticos e que é exemplos teóricos, porque é uma maneira que eu não falo, experiência de minha vida que retrata na, na, na, nesse livro. Experiência de que é quem aprende, de então, quem é garante, sou uma Nelson, e outros garantes. Que é que a amigo que retrata no livro? Por isso, na falta de Nelson, muito obrigado pela maneira que serve a trabalho e pela maneira que serve a John Gabi, pela forma brilhante e pela disponibilidade que apresenta, mesmo na Bissau, mesmo ali na Portugal, para não poder fazer projeto junto. Exatamente, de tempo próprio que dispensa. Porque, não, bom, não, Nelson, não é papel. Não pensa que não a livro mas não é papel. Porque, nem momento, o Nelson está, está a escrever esse livro, mas põe esse livro de lado. Realmente só boa a importância que dá a trabalhar com fazer e puxa o livro de lado para poder ler o livro para poder fazer trabalho maravilhoso que fazer muito, muito obrigado. Bom, bom só vou dois minutos para ver o livro, <risos> <risos> mas vamos pensar numa partes mais importantes do livro e, e, e páginas de dela. E, e tem uh, alguns partes que não pode só para Podia complementar um bocado o que é o Emílio e o Nelson falaram. E o primeiro capítulo do livro, ah, normalmente, quando eu compro livro, no livro sempre está começando o capítulo 1, um, mas no livro tem o capítulo 0. E, e que lá, eu gosto de explicar aqui para ver o que o livro tem o capítulo 0. Porque, a mim, ah, na minha forma de pensar, e esteve a oportunidade de da impressão onde o Nelson, ah, não tem lógica matemática na, na minha forma de pensar. E, por exemplo, quem que lê meu livro, se encontra com a si matemática, que é direito, e direito, se que lógica é que eu não estou utilizando para fazer derivada, para fazer integrar e mesmo para fazer modelização. E não é como é realmente e tem naquilo, na minha forma de explicar e na minha forma própria de a mim, transmitir o conhecimento. E a mim começa o zero, porque zero realmente é um elemento que a mim está fascinando. Para ver é que é, Só para reduzir, o que é que está reduzido na vida? Ora, ora, vamos falar aqui de zero, e está parecido com uma noção abstrata, mas zero que é assim tão abstrato. Zero e tudo que existe e ao mesmo tempo e nada. Porque o a nosso a no, a no ser humano não tem dificuldade de pensar como um coisa por ser do tudo e que vai ser do nada ao mesmo tempo. E a mente explica no livro: para ver que zero por ser do tudo e para ver que por ser do na, nada ao mesmo tempo. E explicar de forma matemática, por exemplo, não falar como qualquer número que multiplica ou dividir com zero, o resultado está sempre zero. Mas qualquer número com menos a ou adicionar que zero, o resultado é sempre que mesmo número. Isso significa que de um lado, zero e é tudo, para bem, tá nula tudo. E do outro lado é nada, porque é que indiferença para com menos a ou adicionar qualquer outro número. Essa é uma forma matemática que muita é explica zero. Mas depois, uma é de integração religiosa na né? fórmula matemática. Então, explica aqui, como okay. se contra o mundo punça um dia, isso significa que tem um momento de que nada que tem. Agora, se tem um momento em que nada tem, o que tem, que é que tem antes de que nada que tem? Okay. Essa é uma reflexão. Eu não tenho que fazer para ok, se nada que tem, mas o que, é que tem antes de nada? Ok, não por falar como Deus tem. Banan. Não é certo. Babiã não tem fé. Não acredita a nós religiosos. Mas depois não notar a não aponta a mão na cabeça. Mas o que tem agora antes de Deus? Okay. Porque Deus se tem e porque vem de alguma coisa. Essa outra reflexão que nós estamos fazendo no livro, de pergunta, mas se Deus vende alguma coisa, o que é que tem para antes de Deus? Agora, se não fala como Deus existe sempre, e agora nós estamos chegando a uma conclusão muito lógica. Então significa como tempo, maneira que eu não consigo e humano. E que Deus é temporal. Para que Deus é temporal, para tempo que tem efeito na Deus. Isso significa que Deus em existência, que sempre existe e sempre ainda continua a existir. A nossa humana, a passa no caminho de Deus. Essa é a única explicação que a nossa nossa pensa de um ponto de vista filosófico e matemático, de como realmente está conseguindo explicar como a temporalidade e o humano e Deus e a temporada. E se Deus conseguisse ser o atemporal, agora que a gente como bom, lá não pode ser até como nada que existe para antes de Deus. Para ver de quê? Para ver de Deus sempre. Mas nós, sim, antes de nós existe algo que o primitivo para nós não existe. E depois de nós, tá? então, começa a não deixar algo que não existe depois de nós. E que temporalidade e é humano e é temporalidade e é divina. Essa é a conclusão que nós ativemos no primeiro no capítulo zero. Que é um capítulo que para mim muito fascinante. Que para mim é muito fascinante. E tem outro capítulo, o No Conversativo, que é a Amiga Nhã Mano e Milho. E que capítulo é que nota estamos falando com a? Não temos que pôr na a ligações de vida. Ah, o apresentador Nelson e o papel de O que é que nós estamos falando aqui, capítulo? nota estamos falando aqui, capítulo, com o Manga de bias, a Nós estamos vivos em uma situação e não deixa para a situação definir. Mas nós temos que definir a situação de que nós estamos vivos. Para ver o quê? Para ver a manga de, de, de beaço. Ora, quando o papo é, por exemplo, tugindo para o pai algum carro, e que é tugindo para ver que ele gosta de nós. Estudindo não a vida bem finista. Porque se ficar tão mal que puder algum significado para o E aquilo se não leva de uma maneira muito mais complexa, não estou com mais. Na educação que dá, a nós tudo não pode fazer a área na educação. Para ver o que? Para ver eles, catecadores, perfeitos de uma maneira que eles são A nós tudo não tem a Mas a nós não tem por eles, para ver que? Para ver se é a área, a com melhores intenções. e a área mim, se fazer não bem. E da mesma forma que nós estamos falando no livro do Comando, nós não precisamos de é educação de nossos filhos. Para não pensar que uma educação perfeita existe, a nós não precisamos de educação de nossos filhos. E amanhã, então, não nós é vamos para os filhos por dama. Para o que é? Para mais bem que nós tenteamos educar nossos filhos, sempre não é vamos. Mas quem, por dom, não, no papo, é que o perdão que nós damos para nós é que nós vamos para os filhos por dama. Porque se não, que porra, não papo, é que é para nós, é os filhos para me dizer que queres como papo e fim, como ele diz é tão que a nós não tem como eu tenho que fazer e assim que o processo de evolução na vida e depois não está a papel mais não, por dar tudo que tem que ter relação de vida quer ou está em, por dar amigos ou está em, por dar que no passado tem relação sentimental quer para me dizer que o povo de liberta espaço no meu coração, o poder de alma que é quem está quer em aquele momento para mim esse fazia parte de ensinamentos que a nós não, não disse nem livro e que, para mim, é enriquecedor na forma de pensar e na maneira própria que nós interpretamos o mundo. Para dizer para nós, o mundo é que nada mais do que, que nós nos estamos pensa, Porque o mundo cedo assim, para ver a assim, não para ver existe materialmente assim. Ora, cá eu comecei para perceber que nós dialogamos com como antena, só uma maneira de mudar o mundo. E com muda a minha própria forma de pensar porque o mundo material enquanto ele e que não muda a não ser que a mim muda minha forma de pensar e através da minha forma de pensar eu cria o que tem na minha cabeça no mundo sem que eu faço isso que no mundo que não muda e ele continua a ser maneira de ser e ora cá me por exemplo o mim se muda outro alguém logo eu tenho a conclusão de que o meu pensamento é errado a mim nunca pude mudar outro alguém nem que direito de mudar outro alguém a mim o único que é como fazer e de muda o impacto que alguém está tendo. E através de mudança de impacto que alguém está tendo na vida, agora a gente está mudar o mundo. Para ver de quê? Para ver, não está pensando como a gente não tem que ser o exemplo de o que não me soja no mundo. Ora, aqui a gente mal, afastado, não quero falar como está mal, mas a gente está bem para ele poder aprender comigo, como bem está afastado. E essa é a melhor forma de passar conhecimento. E esse é, é um dos conhecimentos que a nossa não passa em livro de uma forma muito interessante e de uma forma muito fácil de compreender e para, para, para todos os E tem outro capítulo mais, com o mestre, para o papel dele. E capítulo, é que capítulo a falar? E, e gratidão para aquilo que passa. Para mim, é capítulo tem um significado muito importante. Para ver o E está remitindo a nossa essência, à nossa espiritualidade. Como é que está remitindo aquilo? E está mostrando como, aos ah, se não está a nós tudo, não tenho que falar obrigado àquilo que criamos. Porque aquilo que criamos tem a liberdade de para nós estar Mas se pôr para nós ali, não tem que ser não fala como falar obrigado para aquilo. Para ver de quê? Para ver, quando eu vi, tudo que eu não consegui ter na vida, e Nelson falou ali muito claramente, tudo o posse material que eu não tenho na vida, não gente só como condição. E que condição é que a não tenho vida, é como a não poder ter posse. Porque quem que mora, está tendo posse. Quem que mora, está tirado tudo que tem né, para viver. escolher lá. logo condição inicial de ter né, posse material e tem que estar vivo. Mas agora, se a condição inicial de ter né, posse material tem que estar vivo, e tem agora um elemento que é importante, que é a vida. E agora, quando eu vou para trás, não vai analisar a novida. Não está percebendo como, é. na verdade, novida, que é o elemento mais importante que nós temos e que é pertencemos. Para ver que Fabia, a nós nunca podemos determinar o dia que não vai, nunca podemos determinar o dia que não vai, e nunca podemos determinar o dia que não vai. Então, a vida, na verdade, é o que é pertencente. A vida continua a pertencer a quem que quer criar, a quem que quer criar, é que continua a ter o domínio de nossa vida. Então, se contra quem que quer criar, continua a ter o domínio de nossa vida, o que você está falando sobre é isso? É não tem que ser grato para o fato de deixar ainda no ponto de nossa vida. o de quê? para a qualquer momento pudesse decidir tirar. Isso é uma maneira que ele fala, a nossa sinta ali não pudesse estar ali, não pudesse estar ali mas se não acabar estar ali de nós, Deus é obrigado a nós estar ali. E nós não esperamos, como ainda deixamos, ainda continuar mais tempo. Mas há algo que não é primitivo para não perceber como é. E que vale a pena, não tenta tomar posse material de tudo é que eu não dele. E que vale a pena, não pensa como a, a... a cadeira de nós, Filho de mim, a caça e de mim, porque na realidade, se eu pensar de um ponto de vista muito profundo, o não. E algo que é pistão enquanto um vivo, e a qualquer momento é por tiranhar, e ainda mais, é por tiranhar nisso e morre. Para ver de quê? Porque na realidade, na transmissibilidade que existe entre seres humanos, um bem por ser de minha ossa, amanhã por ser de outro. Logo, e acaba-lhe a pena, me um pega dela, não de conta, se uma se encontra em mim e nasceu só para mim. Logo, esse e faz parte de pensamentos, de forma que a nós não tá, tenta tentar mostrar o que nós temos. Na verdade, o que, que existe E gratidão para o fato de nós estar ali, para o fato de nós não termos tudo o que nós temos? Porque temos uma que que não temos, mas que temos. E a nós não temos, temos que ser reconhecido para aquilo que nós temos. E, sobretudo, ser grato para a vida. E, num outro aspecto também que nós tratamos, é, é assunto. E no aspecto, por exemplo, ora eu perder alguém que acabou com Porque naquele momento, que eu estou tendo como sentimento, e digo estibana, para que eu estou vivendo há mais tempo, assim como eu por, isto, junto. Mas, nota diz que tem um aspecto muito importante. Que aspecto importante e é que não deve ser grato para o fato de que alguém um dia existe no mundo. Para ver, o que é querendo, E por simplesmente nunca põe alguém no mundo. Mas se põe alguém no mundo e permitindo como se que alguém. E permitindo criar relação, laço, amor, que quer alguém? vida. dia que quer alguém, pai, não tem que ser do grato para o fato de realmente não conseguir viver aquele momento, que quer alguém? Que é o momento mais importante? Não? não para o fato de vai. o fato de que é que depende de nós, para a vida é que depende de nós, e depende sim de quem quer. E quem quer a vida, é que põe regras de como a vida deve é ser, e que a gente não vive, que conta a regras de vida quem é criança conta com alguma regra que nós não vivemos. E essa forma que nós temos muito profundamente no livro não está tratamos e não temos de hoje a vida, de vida de uma forma muito geral, de falar a Deus, obrigado, pa fato de ter sido bom, e para fato de ter sido bom na minha vida, e para fato de não partilhar o momento junto, para de mim. Para mim, é que importante, e que no livro como sendo som. Se um dia, nós não temos a oportunidade de partilhar o momento que não diz que se nunca Deus um dia permitir para não partilhar nenhum momento, e que é o momento realmente, e por ser é um momento marcante, para não e a nossa estuda. E mais ou menos este é o assunto que nós tratamos de livro. Muito obrigado, mais um graça pela presença. Um grande abraço. dar -te um momento de uma vida, que se não é bastante ideal por um motivo ou outro quero ver que pá de repente. Mas o momento de festa, o momento de celebração, não há muito de ser verdade, e pronto, ter a coração perto muito, larga-lhe bem a esta e ok. Ah, tenho que, aliás, então, tudo que está alto, que começar, tem, o que falhamos, favores familiar, todo o tempo, alguém partilhar é um momento bom nosso. nós. Vou mostrar 10 minutos acima do meu tempo, já que non pedi, non pedi, eh, ganha, de, não pedi ao Centro Cultural de Cabo Verde, e mais um dia para renovar no Cretilhão para a embaixadriz, através da Dona Angela, que está aqui à frente, e no Cratirão para a Nelson Medina, tudo contra tempo que tem fazer um esforço em um curto espaço de tempo da volta ao livro para fazer uma apresentação gigante. Nani, passei passagem, passagem não para de euro. passagem sim para Moçambique, e brevemente onde desejava boa viagem, brevemente, e para tudo o hospital, valeu-se, vosso vida, saúde e salvamento. O livro está ali, naquilo de maio europeu, momento de outubro, semana passada para Nani, e antes dessa, na ponta da né, minha você com considerações finais, cada um de palavras que eu tenho e os que eu tenho eu poderia passar para mim, para contar o exemplo. palavra mas, em agradecimento, em fundo do coração, e a, sua, a, a, minha, a, minha, a minha um beijo grande! Um <risos> Muita não, outro eu, eu grande A irmã. <risos> não, antes é... de considerações gerais, em um minuto, não me se fala como não a procura sempre tique negócio, boa curiosidade, boa vontade de vale ele. Esse é um exercício que eu não fazer. Não provavelmente ainda. Ele não provavelmente dele. 2, 3, 4, 5 horas de tempo. Então, tem um grande esforço que nós fazemos para resumir o tempo, muito pequeno. Mas, sabendo como, eh, não me estiba, ora vou ler o livro. Para, para, para fazer o que eu estávamos falando, é feito ressonância, é tudo. Entende? Eh, por o livro não falava já na Guiné, Porque estava estudando de universidade, restou, de universidade, não falava. E podia... Ele podia fazer como tema de trabalho, discussão em grupo, trabalho de grupo. Para discutir, para apresentar, tipo uma charla pedagógica, tipo uma, um encontro pedagógico na faculdade, né, para debatir, por exemplo, questões de amor por dão. Eu faculdade de sociologia, o guinte de faculdade de psicologia, poder abordar outros temas. Agora, aqui na fala de história, pensamento nas sete etapas, Desde pensamento territorial, de, pensamento, pensamento, reação, reação, caráter, caráter, personal, personal, destino, destino, o tené, portanto, a hora que eu não o destino já deu. Como que alguém trabalhou na vida? E cá caminha para seguir. Depois do destino, tem a história. Bons atos, assim como a história, não concordo. E lá que eu vou fica. Gusto é nascer, o que não transmitir, bom atos como fica. mau atos, atos de coboiada, Bona na história da história do coboi, de Angra, o Trinidade. Portanto, aqui é lá, a bocona comunicação levanta, porque nós é tudo que sabemos é que não tem filho. Mas importante que o salitão o filho andeu, o cabeça levantar para se ver como, se pape. afinal, e come com o politio líder dele, e se mame, caminhar com o politio líder dele. Mas é coitadense é criado na base de valores, de princípios. Aquilo que é fundamental. O resto é tudo de material é que não fica. Bilguete, sim, o um negócio, aquilo que vale É não fica, tudo. Portanto, esse é fundamental para você transmitir. Esse ser é um efeito contágio, mas no bom sentido de termo. Para outros procurar livro para comprar. Não vou falar também para fazer fotocópia. Aquilo é pirataria. Vou comprar livro. Se o ano é bom comprar, vou pisar, vou aí, vou transmitir, vou conferir isso, vou próximo etc. Para continuar ali, vou ter para ir mais. Ia andar ali de revista, o que chega ali, para passar mais para diante. Portanto, essa é uma dos coisas que vou mistificar para né? E para agradecer também Centro Cultural, que tudo é bom que eu disse, bom tempo. Porque para boa larga o que é que eu tenho de fazer? Não sabe. que não tenho a recolher obrigatório, para vou na falar mais tarde. Curto, bobine, e porque vou mostrar um interesse, um respeito, uma admiração, uma consideração Com dignidade e não só. Porque, para vir aquilo também, e é muito obrigado. E terá mais valor a sacrifício que ele passa. Pestanas, só nos que perde, para escrever. Ele é bom, para vir dar valor e para reconhecer. Portanto, e nós estamos não favor por isso, muito obrigado. Portanto, ele é E a perguntar uh, antes de nadir. Dona Ângela, quer dizer alguma coisa? Sim, não, perfeito. Sim. Alguém? Uh, muito bem. Sim. Sim. Não é máscara é? é agora, lá. É? Tenho um dado. Claro que penso isso. Excepcionalmente, a Dona palavra muitos ensinamentos até no facebook até, até na internet sociais e não participou só um episódio para ver antes de chegar um pedido mas, de uma é claro, um curso de poesia e que eu vou fazer poesia de Montero vou tocar o que com um pequeno episódio antes de chegar ali ele continuaria falando que não está sendo escrito na social, que é associado com associações do Capo Verde. Mas bem, tempo temos a faculdade, nós somos da faculdade, a mim, minha... que são o Capo Verde, era um símbolo, a, a mim minha... que diz, que diz o primeiro mês do Capo Verde, se está é a minha colega da faculdade de Caté, que diz, o listo. Associação é não é um ponto de diferença, nem que ela é do Verde natura, ela de nosso mundo. Assim, Mas, quando, quando verde, social, é de nós tudo, por exemplo. Mas quando falamos do Capo Verde, são sempre que ligue-lo e é associações,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 e estou com um bocado E. Bom, nós, nossa ou não, um bocadinho sobre tudo, tudo. Terra, nosso próprio, tudo. havia. Um pensador como se não, se aposentas, talvez, na vertente, poderá vir a vir a tipo, infelizmente. Pronto, eu não vou falar. E não parentes, inscorrosas, talvez, maiores amigos que Vou voltar para o pegar-se livro Nadem. porquê que Nadem? Por que não pensa muito? rapidamente. Nadem é um jovem que é me um deu muita administração. De Acabou-se é na sua infância, né? talvez é mais se do que teve, Como é que ele conseguiu dizer Nadem? Não fazer parte, né? passado recente, assim, colegas de um grupo financeiro de Ecobank, de Carmen Recofis, na Luanda e ele estava nasciando também Eu faz parte do mesmo grupo que o Grupo é e, o banco. e um dos E vamos tem que buscar se se vontade para fazer coisas, se se que tem ou que nós estamos na assembleia ou que não tem que encontrar junto ou não tem que trabalhar e tudo uma sonhada sonhamos, caralho um pouco e... e um rapaz que um gostatinho para se, se pensar, para, para ser forma de ser naquele é muita simplicidade. Né? Contribuir com o serviço, na altura encontrei falando com uma. Então confiança de apesar da distância. E falando com a, a, a missão política, não falei a mão que pensei para não é. Me falou assim, borgonha dentro de casa, e é diferente, sou pira da casa, mas o piro na, na metade é diferente. Tem coragem para ter para não é. E certamente há por ser quando entra na draft, ele fala, não tem um nível, não criou Pá, Criou? Não fala mesmo, eu preciso pisar uma Daqui a pouco eu não tenho dinheiro, mandando draft Não foi honesto, sincero, mas eu escrever E né, para que eu não tenho Eu não tenho o que fazer não gostei de desafio Ele falou, não tenho que de escrever Criou E tem razão, a hosta, tem razão, não o pensamento depois gosta de ler o calmo, não é o que é o perfeitamente, é então, E ele devagar, devagar devagarinho. Calma, sim, bem, assim. então, você é, é que é que não é isso, então, eu Para escrever, só não fala Para já nós, não tem pouca potência para escrever. Não para acabou se com uma E o crioula? É é é é fala na Parabéns! para, para O livro, e por ser portanto, disse o e bem no da Livro e no pensamento só o livro. tem deixa nem mundo. Há os de livros, de autor, de escritores, que não é O século. Budista pensamento. E como ele vem e raro ele, E há portanto, para escrever, ainda por cima anterior. Por outro lado, Nelson, obrigado, o que de melhor do que o Nelson? Estou aqui de e obrigado, e sobrou para dançar para tu também. Outro abraço muito obrigado, não por ser o público, mas no tio. Yeah. Um pouco, mas orgulho de ter nenhum, de amor de jovens. esse não por de jovens. Muito obrigado pela participação, não pouco, mas no tio que Ok? Um grande abraço. Muito obrigado. Mais alguma intervenção na sala para fechar? A O Bragantino é o Vasco também? o <risos> Amiga Nadine, a minha que lá de me apontar logo, a não irmão desde 5, 6, 7 anos. Portanto, não caminhada e antes de cabelo branco. <risos> uh, não quero que não tenho orgulho de Nadim, mas não tenho orgulho de guinendário de Nadim. Nadine, Nadine não é uma caminhada e alguém que sempre mostramos que no pensamento. E a Ossi traduzindo. E está falando falar de fundo do coração: uh, muito obrigado. Minha irmã, minha camarada de luta, de andanças e 18 anos de bebê, não consegui nada. Não outro não lembro, de, de Salvador até destino, sempre com que pensamento? na luta para melhor vida, melhor guinébica. Muito obrigado Nadine. E a de fazer parte de, de que dança, a nossa saúde sempre junto, desde de bebê. Aos não continua que é harmondade, que guinendade, é que, é que está dentro de nós. Obrigado. Alagio, o fidei o testemunho ou... Ou o que tenho para beber um no papel? Não, não, não, não, não. Só mais um momento. Vamos, senhor. Está falando muito obrigado. Begari, não uh, estou falando muito obrigado, Nadim. Vamos fazer parte de um amigo de infância. Vamos fazer parte de um amigo de minha vida. Mas é que o Bruno acabou de falar. A não ser que eu tenha uns seis anos, não lance na Internacional. Mais ou menos, não se viva de quem que nada. Aqui, nós está nós aqui que eu não a falando, não se viva de que Havia um alguém sempre que mostrou a diferença do nosso. Um alguém determinado que se viva aqui, quem é que é e não sei como não, nunca sei o que é que é de mas ele mostrando, vai sempre que é que e mostrando como uh, esse caminho e sempre para a frente me uh, contei e mandei, contei falou falei com a coisa do um livro a minha espantulha fica assim sempre me está apoiando, a gente tá falar sempre uh, mas aqui candidato a mim é sempre diretor de campanha não é brincadeira sempre a gente fala a gente está apoiando sempre a minha, a minha, a coisa. mas depois eu me mostrei o livro Fico muito orgulhoso dele muito, muito. a Nós guinenses não queremos valorizar. Algum pecador tem o mérito, o que ela tem, não. Não ajudar, não tocar, não seguir ela para não sair. Ela está falando amigo, muito obrigado. Continua no caminho. Deus vai te garantir onde é que Muito obrigado. Bom, antes de passar a minha palavra para a verdade, eu para vocês, uma, na verdade, Esse é se começar de que a a minha Nadine não me pediu. É, o que não vou a Nadine, Nadine fala em milho. Ok. A minha se publica quatro livros num ano. Quatro livros, não tradução. Quatro livros num ano, falado. Para... Ok? Ah. Respeito fundo e sinto assim, mesmo que uh, paz. E falaram, mano, vai assim, estou todo ouvir E falaram e meio, entende? Há outro livro escrito na francês. Primeiro na português, depois em espanhol. De não retirar um outro livro na português, depois na francês, depois na inglês, que esteja tudo escrito. Bota já na página. Não tem mais um falha na plateia, mas não está com muita pena acima da hora que, que combinado para o espaço. Não pensa como é, é como quero é repetir mais, não deixando de ir fechar para maio, não dar autógrafo para nós aí. Não, não ultrapassaria é mais de 20 minutos de tempo. Mas pronto. Narine? Márcio Bias, entende-se o plano arquivianes? Márcio Bias, presença. E agradecer para tudo o que eu vou falar sobre mim. E se eu não falo amanhã, contando a minha apresentação, agradecer a minha família, agradecer tudo o que a gente está realmente para a obra ser uma realidade. De fundo do meu coração, muito obrigado. E eu desejo para ter um bom futuro, para ter prosperidade, tudo de bom para vocês, para Deus continuar a bênção para vocês e em ter a certeza e como no futuro, nascer o melhor do que o meu passado. Muito obrigado. E assim sim, não digo o Não somo música, enquanto Nadine dá autógrafo. A gente tem livro, por favor. E vamos fechar. Obrigado mais uma vez à, à direção e coordenação do Centro Cultural de Cabo Verde para... Esta enorme casa da que por ter recebido é incomensurável. Muito obrigado, dona Ángela. Uh, esperemos voltar cá mais vezes. Não, eu não vou... É um propósito, é para <laughs> Eh, tia. Cioè, gli anni che non te quanto vale la tia. Ok. A sei qua. Che cosa do un Oh, Tava tá aí já olá, olá, lá que é o que o que é o que é o que é o que é o que é que é o que que é o que que é tamburito ambix na lua me dar logo na linha